Quero cumprimentar os mais de um milhão de alunos nossos, alunos e alunas, os pais, as famílias, os mais de 80 mil professores e funcionários, para que tenham um ano de 2014 com muito sucesso e que todos nós possamos, com muita boa vontade, com muito trabalho, com muita dedicação e com muita compreensão, realizar um ano produtivo em que as nossas crianças realmente aprendam mais. Nós continuaremos com o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Teremos a ajuda das universidades e do Governo Federal no Pacto pelo Ensino Médio. Nós estaremos também, no ano 2014, concluindo a reforma no Ensino Médio. Nós estamos, assim, introduzindo a pesquisa no Ensino Médio, ampliando a carga horária, formando melhor os professores e possibilitando que a nossa juventude tenha um ensino de melhor qualidade.